E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim, aqui é o Luiz Mourão e hoje eu vou falar de uma planta que é tiro e queda para gastrite. Quer saber qual que é? Vou soltar a vinheta e logo a gente já vai falar sobre isso. Gente, coisa boa ter todo mundo aqui, que bom que você está aqui. Uh... Acompanhando esse canal, está aqui querendo procurar ajuda, né? Se você está assistindo esse vídeo, é um tema que está te chamando a atenção. E hoje a gente vai falar sobre gastrite, uma planta coringa, tira e queda, para eliminar a gastrite. Mas antes, a gente uh, vai dar uma pausa porque eu quero te dizer o seguinte. A gente fica muito feliz do seu acompanhamento com os nossos vídeos de conteúdo. Eu e a Patrícia Cândido, a gente está sempre uh, produzindo, né? No melhor da nossa capacidade, vídeos de conteúdo para você aqui. Então, gratidão por estar interagindo, por deixar seu comentário, por deixar seu like por ou dislike também, não necessariamente é like mas também por se inscrever no canal, que a gente está sempre buscando, né, enquanto professores de filtro energética trazer equilíbrio para sua alma, para tudo aquilo que te tira do eixo então se hoje essa questão que está te tirando do eixo é gastrite, a gente já vai falar sobre isso e é importante a gente entender uma coisa que nunca a comida ela deve ser usada como um substituto né? Quando a gente está com o nosso emocional abalado, encontra uma fuga, né? um prazer imediato, uma das maneiras é a comida. Então, compulsão alimentar, quando a pessoa come muito desregradamente, é, come para sanar uma dor emocional, ela vai comer até morrer. Ela pode comer até morrer e aquela dor não vai passar. Porque aquilo que trata a, a dor da alma é algo que tem profundidade para ir na alma. E comida é como se fosse essa mesa. Né? Se, eu fosse, se eu vivesse de comer madeira, eu ia comer essa mesa e ia saciar o meu físico. Só que o físico, ele não tem capacidade de atingir o energético. Então, quando a gente direciona a nossa frustração em direção à comida, quando a gente direciona a nossa frustração em relação à bebida, né? qualquer compulsão, para ter um prazer imediato, para tirar de nós aquele estresse, aquela raiva, a gente está fazendo mais mal do que bem. É ajudar da forma errada. Né? A, pior, a pior maneira da gente atrapalhar alguém é ajudar da forma errada e a gente se ajuda da forma errada quando eu direciono o meu estresse, a minha ansiedade, a minha raiva em algo físico, então não vai acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque estresse, raiva, angústia, é, medo, é tudo relacionado com o centro de frequência aqui no plexo solar, chamado chakra do plexo solar. Esse chakra, esse centro de energia que fica aqui na altura do diafragma, que está pegando aqui na câmera, é como se fosse um centro Uh, uma luz que a gente tem, uma frequência que a gente tem que quando em desequilíbrio, nas mais diversas adversidades da vida a gente perde essa, essa força de potência né? aí muita gente direciona essa necessidade de retomar o poder pessoal né, aqui do estômago, uh, para comida só que não, eu vou comer demais isso vai saciar meu corpo físico até além da conta só que não vai me trazer o poder pessoal que eu perdi fazendo aquilo que não deu certo para a gente restabelecer o nosso poder pessoal, ter mais alegria, ter motivação para continuar apesar da diversidade, a gente precisa reequilibrar esse centro de energia aqui do estômago com algo, com um alimento específico, com uma energia e um elemento específico que tem capacidade de agir aqui nesse centro de energia, no plexo solar. E essa energia é o que? A energia das plantas. E daí, para isso, né, eu quero deixar aqui uma planta que ela é tira e queda, ela vai agir, ela age diretamente nesse centro de energia do terceiro chakra, né, do, do plexo solar, para restabe restabelecer a energia que a gente possa vir a perder. E essa planta, todo mundo conhece, é a camomila. Então a camomila, ela tem um nome científico, o grupo taxonômico dela é camomila recutita. É o nome em latim. Isso por quê? Por que, que a gente traz essa informação? Quando a gente vai comprar camomila, se bem que camomila é camomila em qualquer lugar, né? A gente conhece camomila, ela não tem tanta variação. Mas a gente sempre traz o um nome uh, científico, porque daí a garantia de que é aquela planta mesmo, tá? Então o que, que ela faz? Ela elimina a raiva, o ódio, as mágoas, ajuda a pessoa a ter esperança e saber perdoar, elimina o medo e a falta de fé, gera otimismo, elimina o estresse emocional, que por si só elimina a fome de forma compulsiva, então, quando a gente elimina o estresse emocional, a gente tem mais clareza, é como se... Uf, limpei, né? limpei, vou fazer o que eu tiver que fazer de uma forma racional, tá? eu estou consciente. E daí a camomila ajuda nisso. Por que, que a gente fala isso, né? uh, que a camomila ela tem tanto poder assim? Porque quando a gente está nesse estado uh, desequilibrado, alterado da nossa consciência em função do emocional afetado, a gente começa a desenvolver, em muitos casos, ansiedade. E daí a gastrite ela vem pelo comportamento desajustado prolongado. Se quando eu começar a ter ansiedade por aquilo que eu tô fazendo não dá certo, eu insistir naquilo e ficar fazendo e continuar na ansiedade, essa ansiedade ela vai ser somatizada no centro energético, quer dizer, no centro físico relacionado à ansiedade, que no caso é o estômago. Então quando eu estou com ansiedade por muito tempo, isso acaba por desembocar no estômago como gastrite. Se eu mantiver ainda mais ansiedade, pode virar uma úlcera ou então qualquer outra, uma doença ainda mais grave. Né? Para a gente eliminar a gastrite, a gente precisa tratar, entre outras coisas, né, que pode gerar a gastrite, a ansiedade. E a camomila atua nisso. É possível também que a gastrite ela seja por raiva, por medo, por falta de poder pessoal, por falta de motivação, por falta de otimismo. E daí a camomila vai agir em todo esse leque em toda essa, essa gama de, de situações. E daí, falado da camomila, como é que a gente pode usar ela, usar a energia oculta dela para eliminar né, a gastrite, tratar o plexo solar? E a gente pode fazer é bioplasmia ou sachê. O sachê, eu vou te recomendar um vídeo da Patrícia Cândido, vou deixar o link aqui na, na descrição para a equipe colocar. É um vídeo que ela ensina a fazer sachê que elimina a ansiedade. São três plantas que você vai precisar. Camomila, capim-cidreira e açafrão. No vídeo que vai estar aqui na descrição, a Paty vai te ensinar tintim por tintim o processo para fazer o sachê. A segunda maneira que eu quero te explicar como usar a camomila é através da bioplasmia. Se você for numa floricultura, num Art num lugar que venda flores frescas, é possível que lá você encontre um vasinho de camomila. Então você faz uma oração, né, de que compra a camomila, deixa ela contigo, leva ela para casa e daí você faz uma oração. Que a camomila permita que eu me conecte com a, com a internet, não, com a energia dela. E Elimine minha ansiedade, elimine minha raiva, me gere otimismo. Faz uma oração, pede para que a energia da camomila seja ativada para você, seja liberada para você. Se você conhece a técnica de ativação verde prata, pode fazer também. E daí, depois que você ativou a camomila, fez essa oração de agradecimento, passa a mão suavemente nela e coloca no estômago. Fica ali, passa uma, a, a mão de 3 a 6 vezes mais ou menos e traz essa energia para o estômago. Fica ali 30 segundos, aí você passa de novo a mão na camomila de 3 a 6 vezes e traz para o estômago 30 segundos. É uma técnica que a gente conhece como 3:30. Você passa a mão de 3 a 6 vezes e traz, fica 30 segundos. E daí assim você vai conseguir incluir a camomila na sua rotina e tratar ansiedade, raiva, e qualquer outro aspecto negativo do plexo solar que possa vir a te gerar gastrite. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quiser aprender sobre o efeito de outras plantas, deixa aqui também que a gente está sempre de olho. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.